O silêncio e a solitude, além de poderem ser considerados como seus melhores amigos, ainda estes nunca cometerão erros contra você. Por isso que no vídeo de hoje, desejo adentrar com você nesse assunto. Mas para que aprenda de verdade sobre as vantagens do conteúdo de hoje, é conveniente que você assista o vídeo por completo. Além do mais, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, Peço encarecidamente para que se inscreva desde já e confira também se já ativou o sininho de notificações. E sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. Usar o silêncio e a solitude é como um o útil ao agradável, pois assim você consegue dissimular suas intenções de modo que nem mesmo precise expô-las. Uma habilidade que te permite ocultar as próprias intenções enquanto conquista o que deseja, uma vez que comprovado que o nosso primeiro instinto é o de confiar nas aparências, o que não nos permite sair por aí duvidando do que vemos e ouvimos, pois imaginar constantemente que as aparências ocultam algo a mais nos deixaria exaustos e até mesmo aterrorizados, e isso faz com que se torne relativamente fácil ocultar as próprias intenções, pois as pessoas, em sua maioria, são como um livro aberto. Dizem o que sentem, não perdem a oportunidade de deixar escapar opiniões e constantemente revelam seus planos e intenções. Essas fazem isso por vários motivos, dentre os quais é muito mais fácil e natural querer sempre falar dos próprios sentimentos e planos para o futuro, em razão de não conseguirem controlar a própria língua. E monitorar assim o que se revela, em segundo elas muito acreditam que, sendo honestas e francas, estarão conquistando o coração das pessoas, mostrando assim a sua boa índole, mas não passam de indivíduos imensamente iludidos com a realidade. A honestidade na atualidade tem se tornado um assunto muito delicado, caso dita de forma irracional, mais te prejudicará do que te beneficiará pois a sua honestidade muito provavelmente ofenderá os outros, sendo muito mais prudente saber medir as próprias palavras, dizendo assim às pessoas o que elas querem ouvir, em vez da verdade nua e crua, que é algo que você sente ou pensa. E o mais importante, agindo sem pudor em ser franco, você se torna previsível, sendo quase que impossível inspirar respeito ou temor, e as pessoas que não despertam esses sentimentos, não acumulam poder. Creio que a essa altura já deve ter percebido o tamanho da importância em que o silêncio e a solitude demonstram ter em sua vida, proporcionando momentos a sós com você mesmo, o que permitirá que consiga ouvir os seus próprios pensamentos de maneira melhor. E você não só conseguirá navegar pelos seus pensamentos, como também formar ideias de maneira mais coesa, uma tática bastante útil que funciona de maneira eficaz, podendo te levar a dar formas a estratégias como a de armar uma pista falsa. Por exemplo, fazer parecer com que está apoiando a uma causa do qual na verdade contraria o que você sente, pois desse modo, parecendo querer algo do qual não está nem um pouco interessado, conseguirá fazer com que os seus inimigos percam o rumo, calculando tudo de maneira errada. Compreende porque é de extrema importância praticar a solitude e, aliás, se estiver precisando de boas ideias e planos, te aconselho a praticar a solitude, pois, afinal, sempre que estiver nessa perspectiva de solitude, você conseguirá pensar sobre o seu caminho, de modo que consiga entender o tamanho do problema que está diante à sua vida, para finalmente achar uma solução ou até mesmo criá-la por isso não subestime essa conversa que você pode ter consigo mesmo quando estiver sozinho e muito além do silêncio proporcionar com que você ouça seus pensamentos você também consegue obter mais autoconhecimento podendo conhecer mais sobre suas qualidades e defeitos ou seja é a partir disso no seu momento de solitude que você passa a ter diversas ideias e com base nelas começa a desenvolver planos